Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu chamo Mário Nível, sou técnico da Federação Portuguesa de Atletismo e trago-vos hoje uma proposta de treino em família e em casa, onde nós devemos estar nesta altura. E hoje tenho duas participações muito especiais. Ok, vamos dar início ao nosso treino. Primeira parte, obviamente, o aquecimento, que é fundamental. Depois de terminado o aquecimento, vamos então dar início ao nosso treino de hoje. Gostaria -te de te lembrar que, apesar do treino ser em conjunto, sem família, cada elemento deve executar os exercícios ao seu tempo. Próximo exercício, vamos utilizar quatro panos, vamos colocar no chão e a ponta dos pés por cima do pano. Para abrir e fechar. Abre e para trabalhar em casa, em família. Eu prometo para a próxima.